Olá. Olá! Tá frio, como vocês podem ver, tem neve na rua e a gente tá indo, sabe aonde? Na loja de materiais de construção pra comprar caixa, porque eu tô mudando e eu preciso de caixas. Eu já comprei 20 caixas e como eu tenho toque, então tudo tem que ir na caixa certa. Então tem que comprar mais caixa que acabou. Chegou aqui no Home Depot. Olha o tamanho dessa loja de materiais de construção. Uh -oh. A mulher derrubou tudo que ela estava comendo. Olha o tamanho da loja de materiais de construção. E aqui tem de tudo, cara. Por isso que eu vim aqui para comprar a caixa. Porque é baratinho. Uma caixa enorme custa 1 dólar e 58. A mulher comprou. A mulher comprou caixa também. Não é só eu que estou mudando, não. Olha só. Aqui tem algumas churrasqueiras que estão tá na promoção. Vamos ver aqui. Essa daqui tá 269 dólares, olha que rascada é bonita. Dólares. Olha essa daqui, essa daqui tá sem preço, essa grandona aqui, essa preta. Vamos ver dentro. Vou dar um dois andares, não tem preço, vamos ver se essa daqui tem. Essa daqui tá a 199, 200 dólares top também. Ah, tá aqui, ó. Aquela lá tá 249, Essa tá 199 Tem uma de quatro burners, quatro bocas, que é... Porque são elétricas as churrasqueiras, né? 149 Elétricas não, a gás. Como eu só vim aqui pra comprar caixa, eu vou tentar fazer esse vlog rapidinho, mas olha aqui as geladeiras. 701 dólares Essa geladeira aqui, aquela geladeira normal, né? De aço inox, inoxidável, com freezer. E geladeira eu sei que muita gente não se interessa por isso mas tem muita gente que se interessa também essa daqui tá 1098 1.098 dólares e essa daqui é aquela com freezer maior embaixo olha só vamos ver o que, que tem de bom nesse freezer Uf. aquele freezer de gaveta né minha filha brincando na cozinha ali Say hi. vai Olha essa geladeira, 998 dólares, tá? É a Whirlpool, aquela que tem dois lados aqui, é Um lado tem água, gelo aqui e aqui tem um outro lado. Vamos abrir. Por dentro, olha só. Não é muito espaçosa não, viu? Eu não gosto, pra te falar a verdade, eu não gosto dessas geladeiras porque elas não tem muito espaço. Olha, olha aqui. Parece meio apertadinha, não sei. Eu entendo pouco de geladeira, mas pra mim parece meio apertadinho. Essa daqui tá R$ 1.097. Alguém colocou comida ali dentro. E essa daqui é um pouquinho mais espaçosa que a outra. Então eu não sei. É, o preço é um pouquinho mais alto, então é um pouquinho mais espaçosa. Open up the other Abre Open up. Não, that's the ice maker, don't do it. Yep. So, aqui, ó. É um pouquinho, parece mais espaçosa, não sei o porquê, parece que é do mesmo tamanho dessa daqui, mas é um pouquinho mais espaçosa. Close Closet. Achei que eu ia bater a porta. Essa daqui também é 1.098, a mesma marca Whirlpool. Só que essa daqui é muito mais espaçosa. Essa daqui é um dólar mais caro, na verdade. Open up that one, Shannon. Okay. Ah, é um pouquinho mais apertado aqui na parte do freezer. E aqui... Deixa eu ver o um negócio. Xenis, tá? Aqui tem um tipo de, de gelo, luz, temperatura, dá pra fazer a temperatura aqui, é tudo digital. Aqui é gelo, aqui trava, acho que é pra travar a geladeira, sei lá. E aqui, é... vamos ver se travar. Foi pra segurar três segundos ali. Segurei. Não, sou burro mesmo. Essa daqui tá 1198. Um pouquinho mais caro, vai aumentando o preço, né? E é o preço. Não, esse aqui é o nome... number of the thing. E aqui tem luz de LED, tá escrito ali que é de luz de LED, oh, tem eu... filtros. É um, é um muito mais espaçosa, parece, me parece, né? Mas não sei não, viu? Tem mais funções aqui. Dá pra ver que tem muito mais funções do que a outra. Tá escrito yes, off. E aqui dentro. Tem tipo um congelador ali, né? E tá escrito aqui que economiza 77 dólares. Por causa... De, é, é, ela economiza energia, então ela consegue economizar por ano 77 dólares na sua conta de luz. Aqui tem muito disso. Essa daqui é 1620. Essa daqui já tá carinha, né? Vamos ver o que, que tem de diferente dessa? Ela já parece um pouco maior. Ela já parece um pouco bem maior se vocês conseguem ver aí. E daí quando a gente abre ela, tem essa parte que eu achei que era a parte separada. Ela é mais espaçosa, ela é mais funda também. E tem os containers aqui, que é mais organizadinho, né? Mas isso deve ser 80 dólares. Não, não. É 1.620 Aqui tem o, a parte de água, a parte de gelo, né? Quando a gente abre esse lado, esse lado é mais fundo também. Ele é também o mesmo, a mesma largura, mas ele é bem mais fundo, né? E aqui tem todas as especificações dela. Can move over, please? Vou fechar essa. Vamos achar uma mais cara. Essa daqui é 3.60. 3.060 dólares. Essa daqui é dividido, né? Então tem essa parte aqui. Tem, a outra, tem essa parte aqui, tem essa parte aqui, que é igual à daquela outra lá. E daí tem a parte de baixo, que é o freezer embaixo também. Então, de espaço você vê que é praticamente a mesma coisa, só que... Olha a gaveta, o tamanho da gaveta. Vou colocar muita coisa aqui, muita carne. O gordo já está falando de comida. Já. Ah. Aqui parece que tem até mais espaço aqui desse lado. Ela é bem mais larga do que a, do que a outra lá. Ah, e tem uma trava aqui também que eu acabei de perceber Se eu apertar ah, olha que legal Quando eu abro assim, sai a parte inteira Mas se eu quiser só pegar as coisas que tem na porta Olha que legal Se eu quiser só pegar as coisas que tem na porta Eu aperto esse botão aqui e puxo Daí Eu só pego as coisas que tem na porta Eu não passo lá do outro lado, tá vendo? Pô, muito legal De novo, o preço dessa daqui é 3.060. E é... LG. Essa daqui é 2.699. eles dividem em 24 meses, para você pagar 24 meses, também é LG e tem o mesmo esquema da outra lá, que você aperta aqui e você... É, a, a divisão é a mesma, Eu acho que isso deve ser padrão LG, porque é praticamente a mesma coisa, só que a cor é um pouquinho diferente, essa é mais escura, aquela é mais clara, não ela, ela é mais clara. Essa daqui é muito top, é 2.998, mil dólares, ela é L Samsung, então que eu falei que era padrão LG, não é padrão LG, né? Porque essa daqui é a mesma coisa, ó. ela tem uma, uma travinha aqui atrás que faz a mesma coisa que aquela da LG faz. Quando você abre, você tem acesso à gaveta, mas também pode pegar as coisas lá de dentro, mas fica mais longe, né? E aqui é um, um Chrome, um Chrome, né? Um cromado. Daí, quando eu fecho, se eu puxar ela sem apertar aquela travinha, eu tenho acesso à geladeira. E, pelo que está escrito aqui, ela te ajuda a economizar 86 dólares por ano na sua conta de luz. Daí, aqui, é o outro lado dela. Aqui é onde faz o gelo. Aqui, eu não sei o que, que é. Que merda é essa? Acho que deve ser água. colocar água ali, para sair água lá do outro lado. Aqui é o. acho que deve ser o freezer aqui, né? Daí tem uma gaveta aqui, olha só. Tem uma gaveta. E essa gaveta aqui é Flex Control Zone. Ah, isso daqui é pra vinho. Tá vendo? Ó. Wine Party Dishes. Ah não, não é pra vinho não. Tá, é pra um, petisco aperitivo e carne. Você escolhe a temperatura que você quer.. Que você quer colocar aqui. Tá vendo? Você escolhe é a temperatura da gaveta. A gaveta tem uma temperatura separada. E daí tem essa gavetona aqui. Igual a outra lá, né? se consigo focalizar aqui, que perdeu o foco. E pra finalizar, eu vou te mostrar. Essa daqui tem muito mais ali, mas não tem muita novidade. Mas essa daqui é um pouquinho diferente. Ela é uma marca também diferente. É o Whirlpool, eu acho. E é 2.998. Ela é dividida... Em duas partes aqui, dela tem duas gavetas e mais uma gaveta embaixo, mas o freezer embaixo. Então, essa daqui só abre tudo junto, né? Não tem aquela, aquele lance da travinha. É espaçosa, eu acho bonita, porque ela é bem escura por dentro e eu gosto de geladeira escura por dentro. Esse lado aqui, olha só que legal. O que, que é aqui? Abre aqui. Vamos ver se você abrir. Tá difícil, viu? Abre aqui. Deve... Eu não sei o que é isso não, mas... Aqui. Daí as gavetas, eu vou abrir para você ver. A gaveta tem temperatura separada, essa gaveta aqui. Essa daqui é para descongelar, essa daqui é, é frios, Isso daqui é uh, verdes, bebidas, carne. Essa gaveta aqui é a gaveta de vegetais. E essa gaveta aqui é a gaveta, de, acho que é de freezer né também. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado, porque, como eu falei, eu com estou meio, meio com pressa, mas eu queria mostrar para vocês algumas coisas e eu achei as, as geladeiras daqui dessa loja muito interessantes. Ah, depois, mais para frente, eu volto com o tempo para mostrar os fogão, fogões, os fornos, as cozinhas, para quem está construindo aí, Thank you. as luminárias tudo mais. E a gente chegou aqui nas caixas que eu tenho que comprar. Essas caixas aqui, ó, elas vêm uh, desmontada, né? Eu tenho que comprar cinco médias e duas grandes. Olha o preço. Essa daqui é a pequena, 1.47. Aquela ali é heavy duty, aquela ali é para coisas pesadas. Essa daqui é a pequena para coisas mais leves, 77 centavos cada uma. A média que eu vou comprar é oito que é aquela ali, vou comprar 5 daquela, e a grande que eu vou comprar é 1,59, 1,54 na verdade, eu vou comprar duas dessas, porque eu já comprei 20 total, né, e acabou, então eu vou comprar mais algumas para ver se eu consigo terminar de mudar, porque tá difícil de estar tá fora. Muito obrigado por ter vindo para o Tipo comigo, Shani, say bye. Como eu te falei, é um vlog rapidinho só pra mostrar pra vocês mesmo as coisas que tem aqui E eu tinha que vir aqui de qualquer maneira, então fiz um vídeo pra vocês Valeu, tchau Go. Caiteiro, né? Go. We'll drop everything. Go. oh my God. Checking out, over there